Alô, seguidores do R-Mix Noir. Olha, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Você já foi à Bahia? Claro que muita gente já foi à Bahia, com toda certeza, né? Mas o que nós vamos apresentar para vocês hoje é o seguinte. Ir à Bahia de bicicleta é para poucos. Já teve outras pessoas, que nós temos conhecimento que já foram. Mas nós estamos com o Luiz Henrique Romera. Ele saiu de Uruguaiana, faz dois anos isso, já está de retorno. E nós vamos contar para vocês, vamos narrar esta aventura desse gaúcho de Uruguaiana. O Luiz Bike Home como é conhecido. E a partir de agora, então, nós vamos saber a história do Luiz. Tudo bem, Luiz? Tranquilo? Satisfação estar tá conversando com você? Tudo bem, tranquilo. Boa tarde. É Sou o Luiz Bike Home, né? Como vocês podem saber aí. Sou um cicloviajante, cicloviajante raiz e... Eu saí lá de Uruguaiana, dei a volta por cima, passei três passos, no Rio Grande e Juí. E passei pelo S Catarinense, né, que é muito conhecido aqui em Santa Catarina. E dei a volta ali por Dionísio Cerqueira também, pelo Paraná, e fui cortando até, até entrar na, no Salto de Guaíra, no Mato Grosso. Por onde que eu fui, para mim sair lá em Goiás. De Goiás, um pouquinho de Tocantins, para me chegar na Bahia, em Léo. Como é que é esse trecho, como nós já falamos, faz dois anos você já está de retorno, mas como é que é, como é que o pessoal te recebe, como é que o pessoal te aceita, e o porquê essa ideia está na estrada? Você está há nove anos, na realidade, que você de viaja. E o detalhe, né? De bicicleta. De bicicleta e ainda puxando um reboque. Tem aí, no máximo, acho que 120 quilos que eu puxo, né? Tem minha cozinha, minha casa. E olha, a estrada. As pessoas sempre me ajudaram na estrada, sempre me apoiaram. Né? É, principalmente assim, posto de gasolina. Posto de gasolina são, para a gente que está na estrada, um ciclo viajante, é um hotel cinco estrelas. Onde que a gente tem de tudo ali. Eles apoiam muito. Luiz, e quando você saiu do Uruguaiana, era o início da pandemia, dois anos atrás. Como é que é esse momento? Você te... não teve medo, momento algum, teve precaução? Como é que foi esse momento de pandemia e você na estrada? Olha, o tempo de pandemia foi muito difícil. Tem, tinha esse negócio de usar máscara, era obrigatório. E as pessoas olhavam né, para mim, como olham para outros viajante meio que olham com medo. Então, a gente passou, eu passei na estrada o um maior perrengue da vida. Porque tem, tinha muitas pessoas que nem chegavam para conversar e... Sabe, conversava de longe. Então, quer dizer, ali já dá para sentir que a pessoa tinha medo. ah aquele viajante ali, mas será que ele tem Covid? Não. Eu estou na estrada, vou fazer nove anos agora, e a pessoa que está viajando, que está fazendo os esportes, é muito mais difícil de pegar a doença do que as pessoas que estão na cidade parada. Entendeu? Que estão na aglomeração, que trabalham com vendas, essas coisas. Então, a gente é... Quase imune. Saiu de uma cultura gaúcha lá do Uruguaiana, veio para o oeste catarinense, que também é muito gaúchos, é, Passou também pelo oeste do Paraná, entrou no Mato Grosso, chegou no estado de Goiás, pegou um pouco de Tocantins e aí chegou na Bahia. Muda muito de povo para povo, de estado para estado? Muda bastante. Nossa, muda muito. Apesar do calor lá para cima sensação térmica lá no verão mesmo bate a 50 graus. É muito diferente da, do Paraná, de São Paulo, muito diferente mesmo. Até apesar que dá 12 graus lá, o pessoal já está correndo colocar blusa, toca. Então é muito diferente, diferente mesmo a, os negócios lá. E o povo baiano, você chegou na cidade de Léus, é isso? Isso, cheguei na cidade de Léus. Povo bem receptivo, bem acolhedor também. É, mas só que é meio, né, calor. O que é mais difícil, a ida ou a volta? Como é que está sendo essa volta? O mais difícil foi a ida. Peguei muito morro, muita serra, peguei lo, lugares desertos, lugares que tem que levar água, bastante água, tem que ficar muito encapuzado por causa do sol. E olha, não é fácil não. E o respeito com os irmãos da estrada, na realidade, os caminhoneiros, os carros menores, eh, motociclistas, todo mundo respeita o, o, bicicla, o cara da bicicleta? Algumas pessoas não, quase nem todas, principalmente aí os caminhoneiros, aí os, os bitrenzeiros. Tem lugares que eles respeitam, mas tem um, alguns lugares que não. Um dos lugares que eles não respeitam é quando a gente pega uma estrada que não tem acostamento. Então já fica meio difícil, a gente tem que se dividir com o espaço entre o carro, moto e caminhão. Você tem, já deu a referência, tem as tuas acolhidas, sempre foi bem acolhido, tanto pra, na tua viagem para Bahia, agora você está retornando. Mas eu te pergunto o seguinte, você está no município de Mafra, como é que está sendo acolhida aqui? Olha, apesar que eu saí hoje ali do posto Noelle, Campo do Tenente, cheguei agora de manhã, acho que era umas 10 horas da manhã aqui em Rio Negro. Então, fiz a entrada agora de pouco aqui em Mafra, né, como eu já passei por aqui, mas só que eu passei pela BR. Então, o povo, né, assim, o povo que me acolheu do lado da BR lá, olha, tá de parabéns. Aqui na cidade, vamos ver, né. Você está aguardando ainda, claro, você está chegando e o teu pernoite vai ser aqui em Mafra? Isso, vai ser aqui em Mafra. Aguardando de repente um convite, uma colhida, como é que é o teu pernoite? Você para em algum lugar, você tem um hotel, uma pensão, como é que é? Não, eu tenho uma barraca, eu tenho uma barraquinha de camping, então aí eu vejo uma aba em algum lugar, um posto de gasolina e vou montar minha barraca para eu me passar a noite. Amanhã se segue, segue a vida, vai em frente. Qual é o teu destino? O meu destino final mesmo é uruguaiana, mas o meu outro destino vou até a Barra do Chuí, lá na fronteira do Uruguai. Vou descer aqui sentido sentido Itaiópolis, pegar toda aquela serra ali de Butiá, Itaió. Itajaí e vou pegar a BR-101 e vou até Estrada do Taim, Chuí e Barra do Chuí. E que Deus sempre com você. Deus sempre comigo. Não pode faltar, né? sempre nas minhas orações para não acontecer nada. E tenho muita fé na estrada. Deixa uma, uma mensagem para nós, para os nossos seguidores do Rio Mix que estão te acompanhando nesse momento. A estrada, a, eu acho que quase todo mundo já ouviu, a estrada, a estrada é mágica. Quem já provou dela fica preso para sempre. Isso daí é o que eu escuto de muitos caminhoneiros, sabe? E. A gente que está no cicloturismo e conhece a estrada, né, conhece a estrada e, cara, a gente fica num um tempo indeterminado que, pra mim, vale a pena, sabe, natureza, é, paro em muitos lugares também, eu não entro muito em cidade, mas... Eu gosto mais da natureza, eu gosto mais de, de, de, de, da, das rodovias, sabe? Cara, você que pedala ou tá pedalando de fim de semana, olha, muita gente perguntou pra mim assim, cara, por que você tá nessa vida, né? Eu queria fazer isso com você, a mesma, mesma coisa que você faz, e, mas só que eu não posso, porque o trabalho. Cara, não é tão fácil assim hein? a pessoa pegar e sair para a estrada, fazer uma cicloviagem, porque a estrada é uma caixinha de fósforo, tudo acontece. Então as pessoas né, ficam pensando, nossa, fez aquilo lá em casa, lá podia ter saído e pegado a bike, não é tão simples assim. Mas se você quer correr atrás de alguma coisa, você quer ser um cicloviajante, vá. Vá que a preferência é sua. Esse é um conselho, é uma dica? É uma dica. Tá certo, muito obrigado, a gente conversou então no R-Mix no ar com o Luiz Henrique Romeira, o Luiz Bike Home, ele é um viajante raiz, né, com todo esse seu depoimento, contando para nós então como é que é a estrada, a sua vivência e também, claro, a sua esperança. Fica o um recado, o Luiz deu esse recado para você, você que é aí, gosta de curtir a sua bike no final, de semana, para refletir e ver, de repente pode até mudar aí o rumo da sua vida. RMIX no ar, hoje conversando com Luiz Henrique Romera Gaúcho de Uruguaiana.